Fala gente, beleza? Pra quem não conhece, eu sou o Biel Gavo, tenho 15 anos. Esse aqui é mais um vídeo do meu canal que eu tô muito animado pra fazer. Finalmente chegaram as minhas lentes de contato, que mano, sério, foi uma maior saga pra elas chegarem, que de verdade. Não moral, eu tô muito tempo esperando elas. É verde, verde, lente verde. Eu tava louco pra testar, aí eu comprei no um site, tipo, em outubro, sério, eu comprei isso em outubro. Aí o site falou que deu um problema lá na fábrica, aí ia ter que me enviar depois adiaram três vezes, três vezes, adiaram três vezes o negócio e só depois finalmente enviaram e chegou aqui então a minha lente e eu estou muito animado para testar. Porque para quem não sabe, para quem chegou aqui agora no canal, é sei lá, eu tinha comprado uma lente azul de contato também. E aí eu botei tudo isso, fiquei um tempinho usando Mas agora eu finalmente comprei essa rede Que eu acho que eu sempre achei, na verdade, que ia combinar mais com o meu rosto Mas eu comprei azul antes porque, sei lá, acho que foi o azul mais diferente Aí eu quis tentar. Ai meu Deus... Tipo, além dela tem a cor, ela também tem o meu grau, que são 2 graus miopia Eu tenho um pouquinho também de estigmatismo, mas é tipo muito um pouco e aí não, não se bota na lente, sabe? Então, né, eu abro as caixas sempre com muito cuidado se alguém quiser também que eu faça mais vídeos desse jeito, comenta aqui embaixo. Então, mano, essa lente chegou na hora certa, cara, porque eu vou viajar amanhã os Estados Unidos. Eu quase cancelei a compra para eu comprar lá mesmo a lente. Chegou hoje, mano, não tô nem acreditando. Achei que tava sendo enganado pela loja. Chegaram aqui. Não é parceria nem nada, mas, né, vamos... Lente Lunari, a mesma marca que eu comprei antes. Só que essa aqui eu acho que é um pouquinho diferente o estilo, porque tem... Tem meio que subtipos, eu não sei como é que funciona isso Mas aí depois de ver um monte de vídeo na internet De review, eu acabei escolhendo essa Que é a lente verde Deixa eu ver Eu não sei se peguei verde escuro ou verde claro tinha... É, verde normal, claro E é isso, vou mostrar aí mais perto Então essa lente daqui é a Lunari Tricolor Anual Da cor verde Aí vieram essas duas, né? Uma lente em cada Bom, gente, botei aqui meu óculos Que eu tirei minha lente de grau mesmo, transparente pra testar logo essa lente nova cadê ela? tá no banheiro, peguei aqui as lentes não sei se tá focado direito, porque esse meu grau no óculos tá meio ruim, então não dá pra ver muito bem mas tá tá aqui, vou abrir e aí, ignorem minha cara, minhas olheiras, tudo isso minha pele vai estar um pouco diferente porque eu passei um protetor solar com cor hoje ah, eu mexo muito no cabelo, né, já perceberam eu cortei hoje e ficou tipo muito curto já, já, já, já, já, já, já. Vai sair uma aguinha aqui Mano, nem acredito Caraca Vou chegar aqui de perto pra vocês verem o botão Mas vamos ver minha pele toda, né, ferrada Olha, gente, tipo, vou botar direto no meu olho mesmo Ai, meu Deus Nossa, ela é, é tipo verde claro, mas ela tem uns toques assim de amarelo, sabe? Vamos lá Eita Que isso Ó, oh, ó oh. Não sei se tá focado direito Deixa eu botar o óculos aqui de novo Acho que tá, né Ô, oh, mano, maneiro, hein Agora Vou botar outra também Abrimos aqui Eita mano, que irado! Ó, ó, chega mais perto. Agora vou gravar minha reaction e olhar no meu espelho com essa lente. Caraca, mano, que irado! aqui? Uh. <risos> Caraca, gostei, deixa eu ver o celular Pera... É, Carregando é Nossa, parece... Sei lá... que Apagou o teu vídeo hoje Nossa, que louco, mano <risos> Bom, agora eu vou resumir então o que eu achei dela Assim, de... Primeira vista, né ela bem legal, aqui tá um pouquinho embaçado que eu tô vendo, um pouquinho nesse olho esquerdo mas depois acho que tipo, já vejo normal, sabe esse meu olho direito eu tô vendo tudo normal tá tranquilo pra mim, achei ela bem legal agora sobre a cor, eu também achei ela bem maneira, tipo vou analisar bem aqui assim, eu não tenho cara de quem tem olho colorido, né, mas tipo, se alguém é uma pessoa que tenha mais uma fisionomia mais próxima de alguém com olho verde, mas que não tem ou azul mesmo, tanto faz, acho que ele é bem Bem legal mesmo, de verdade, que eu achei bem maneiro, ó. Vou fechar aqui bem de pertinho o vídeo pra vocês exaltarem meus novos olhos. <risos> Espero que tenham gostado. Se você gostou, por favor, me ajuda aqui se inscrevendo no meu canal, deixando seu joinha. Compartilha com os amigos o vídeo também. E se você não me segue nas minhas redes sociais, vou deixá-las aqui embaixo, em algum lugar, que eu não sei onde é, vai aparecer também. Então foi isso, brigadão, Tamo junto.